Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar O desafio criativo de hoje é falar sobre Faça Você Mesmo DIY Falei certo? Falei certo! Então eu vou levar vocês uma loja Que é a minha loja favorita para comprar esses itens de Faça Você Mesmo O nome da loja é Deals e pra quê, que. como que ela funciona? É uma loja que é tudo 1,50. Em tudo não, tem algumas coisas que são um pouquinho mais caras, mas a ideia da loja é essa, é ser tudo a 1,50. É tipo as nossas R$1,99 no Brasil, sabe? E eu vou começar mostrando algumas coisas de para pro Natal. Por quê? DIY. Falei errado de novo. Por quê? Porque tem algumas sessões temáticas, então eu vou mostrar, agora a gente está no final do ano, está tudo por o Natal. E eu vou mostrar, e depois eu vou mostrar a parte de papelaria. Que isso? Clássico bolha, pra você comprar e ficar estourando. <risos> ah, é pra isso que serve, tá bom. que eu mais gosto aqui na seção de papelaria é essas fitinhas decorativas é 1,50 vem 3 e fica lindo quem aí faz bullet journal? inclusive eu vou mostrar como são os bullet journals da Irlanda, porque eu vou fazer um pra mim o ano que vem fitinhas de cetim, 5 cores por 1,50 mais fitas decorativas olha que linda essa de renda não sei se vai dar pra ver no vídeo 1,50 também Ah, e esse daqui, ó Olha Pra fazer bookcraft, eu não sei como que fala Vários papéis coloridos Tem outras estampas aqui também De Natal Ah, cara, que lindo Tem tinta, tinta metálica Vários tipos de cola Aquela parte ali da papelaria Tem várias canetas, fita durex Tudo com kits de 1,50 E também se você for Na parte de construção Você vai encontrar um pouco de coisas de DIY também DIY Eu não vou conseguir falar né? Até o final desse vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês Outras coisas que você pode comprar Pra fazer as mesmas coisas sem conta de papel de parede, você encontra vários pincéis, esse plástico aqui também é para você cobrir as coisas para não estragar, mas não compra plástico, gente, não é bom para a natureza, tem jornal gratuito nos shoppings, então faz com papel que é menos agressivo. É, tipo cola super bonder que a gente tem no Brasil, todas essas por 1,50. Estilete, olha, vem 6 por 1,50. Martelo, todas essas coisas de mini reforma. Spray, tintas acrílicas. Ferramentas, luvas. Ah, isso aqui ó, para você colocar no pé das coisas, para não arranhar, não ralar, não. É, ó, você coloca no pé da cadeira, no pé da mesa para não estragar o chão. Tem várias coisas legais. Claro que não pode faltar para um DIY uma cola quente, né, maquininha de cola quente e os tubinhos. Nessa parte aqui de festas também tem essa parte de casamento. Olha, dá para fazer <risos> bastante coisa. Tem essa cordinha aqui que é linda, dá para fazer um monte de coisa. Tem confete colorido, que é isso. Vai censurar o vídeo, vai desmontar o vídeo. <risos> oh, mamilos polêmicos tem os coraçõezinhos aqui de madeira, olha essas correntes aqui para imitando pérola, tem bastante coisa. Mas tem tema casamento né aqui, mas tudo em cinquenta lá. E DIY é uma coisa que sempre envolve papelaria, certo? elementos de papelaria. E a minha papelaria favorita daqui é a Isa. Inclusive é uma das papelarias mais famosas aqui de Dublin. E eu vou mostrar para vocês alguns valores e algumas coisas que dá para comprar aqui para fazer DIY. Tem esse saco de botões aqui, ó, 5 euros. Tem outros tipos de botões também tem é um quebra-cabeça olha que legal tem uma montagem de fotos ali mais botões ó ai que divertido aqui aqui também tem as wash tapes olha ah isso é renda olha que legal olha quantas rendas Mas qual que é o valor? Eu tô achando. Ah, tá aqui o preço, ó. Ó, tem umas tintas aqui. 3,50 pincéis de R$9,00, R$8,00 R$5,00 euros kits. E aqui você tem, olha, a quantidade de tinta e material. Uh, uau! Dá pra fazer bastante de vai, vai né? Tá rapidinho os preços Esses tubos menores aqui São 3 euros Esses aqui são 3 euros Esses maiores variam Entre 10, 14 e 17 euros Ó, tinta acrílica Aqui eu não sei pra que, que servem Esses vidros Mas são 9 euros Eles, ó é esse branco aqui de 15 e Mais tinta aqui, isso daqui é acrílica média, não sei o que significa, 7,50 Essas outras aqui são 5 euros, esses tubos Esses também por 5 euros Esses tubos aqui, tinta a óleo parece, 5 euros Essa aqui também é tinta óleo, artística, tem esses valores, ó, 10, 15, 23, 35 e muito mais. Olha a quantidade de pincéis, gente, olha só, caraca, é muita coisa papel também olha vários tipos de papéis olha quanto grande aqui outro tipo de papel ai ah, eu acho que isso aqui é papel crepom é bom olha vamos ver se a gente entende os valores olha 99 centavos o crap paper 2 e o tissue 2 e o Correct. gente, mas eu não vou saber isso aqui nunca. Craft Paper Roll. Enfim, esses são os valores, tá? Um beijo pra quem entende de papel. E vocês? Voltei pra casa, <risos> peguei muita chuva nesse cabelo, tá até resistindo bem. Vocês gostam de fazer DIY? Ó, oh, quase aprendendo a falar direito. <risos> deixem aí nos comentários se você já fez algum projeto desse na sua casa, alguma coisa que você mesmo construiu. Quais são as lojinhas na sua cidade que você gosta de comprar essas coisas? Lá em Goiânia, na minha cidade, no Brasil, tem um setor, um bairro que chama Campinas e lá tem várias lojas de tudo que você pensar e tem uma rua que é só essas coisinhas de artesanato, de DIY Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo, inscreva-se, deixe seu like Compartilha com alguém que gosta de fazer essas coisas e gostou de saber os preços aqui de Dublin e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!